alô okay. tá me ouvindo então okay. Vai, móvel pro lado, móvel pro lado. Tá defusando já? Dez 10 segundos pra defusar a bomba. Isso, rapaz. Não entendi nada, o cara não. Dá as volta sei lá. É. Não dá pra entender os caras não. Padrão, padrão. Aí, aí é nada. Aí, tu fez Ah, velho. Boa. Peguei os dois. Olha ah, que bonita. O que? A não lembro, É, realmente. É eu, eu já que tive que uma. Não gostei. Ela brilha muito? Ué. Aí é brilhante. Brilhante. Ah, mas é bonita Plantando. Volta, volta, volta, volta, pode voltar Pera. Ai, que cagada <risos> Tá de brincadeira comigo Cadê a cara do cara? O cara vai ficar mandando três pontinhos, velho? Nunca vai falar na vida? Ele mandou, ele é... Ah, ele mandou de novo. Três pontinhos. Ah, eu também quero mandar. é Realmente. Ai, Aí parece que eu tô chutando Ooooo oh. Eu treco um pouquinho pra demorar Onde ficar? Ele é misterioso Aí eu fico com medo Ah, Tá aqui, tá aqui já pra... que eu isso? O cara me dá velho. Calma, -te. volta, volta, volta. Caraca, é. Tá muito miado ele também. Volta aí. Ah, que, que isso, velho? Menos 99. Não, esse eu vou pintar, velho. Olha isso, velho. Ah, mano, não é possível. Me falha seu ouvido lá daqui. aqui invés de se plantar. Eu falei que nove, velho. Eu tirei até print disso, velho. Olha isso. Será que eu até não dá, eu aconselho. Que azar, cara. Ah, não tá dando pra enviar, né? Tá salvo. 100 menos 114. Hã? Ganda coisa, 114. Eu não Ah, olha a bala, na né? Smoke, cara? Ah, meu Deus, não dá pra jogar esses caras, não, velho. Eu nem tava aparecendo o cara me dá um tiro no Smoke. A Smoke, velho. Ele nem tava dando a cara pra mim. Ele dá a cara de mirar dentro Eu ia plantar a bomba, mas não tem boba. Dropa aí, dropa Mano. Pra Ai, dropou para você, toma. Toma. Vou até bangar, dar uma bangadinha aqui, ó. Os caras vai ruxar fora, tenho certeza. Ah, ruxou embaixo. Ah, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara, cara. pega ele aí. Eu vou para dentro. Ele tá embaixo. Mano, não é possível, cara. O cara pulou e me matou, velho. Ah, mano, como é isso que acontece? Eu não entendo, velho. Menos 50. Nossa senhora, velho. Filho, Senhor, que cagado. Mais um. Oh, rapaz. Obrigado. rapazinho não cai desse jeito que faz mal pras costas né o cara caiu de mau jeito ali acho que ia fazer mal pras costas tem que ir do jeito certo né vou tacar uma HE aqui embaixo porque o cara vai ruxar de novo eu acho tá bomba aqui entrega C4 Nice eu o, assim? o cara quitou <risos> o cara que tô cara abandonou ele não quitou. quitou abandonou é que tá rege então... hey, kit Ah cara não precisa disso cara joga na né, de, de Buenas cara tava maior jogo da hora ai eu acho que eu vi não é bicho. Ele deu um pouquinho do corpo. Acertei. Nice. Lá. <risos> é A galera do vídeo sabe que eu vi. Dava pra ver o cara. Dá pra ver. Não We confia. confia Não confiaba. É o alfabeto. O rapaz aqui não, embaixo Não, ah, não quero não deixo tá bom brother. tá bom tá bom será que eu morro nesse jogo a ah, não quero morrer deixeira de hack para granar boa meu deus porque os caras tá chorando velho eu não fiz nada demais no jogo velho Ah, velho eu tô triste cara <risos> Vamos, vou junto com você. Vamos ser amiguinho. Eu fiquei com medo e não quero, não. Ah, mano, ele me acerta a última bala. Não dá, velho. Na moral. Ele não, a eu, a última não última eu não bala, sei. Velho. A última bala dele, ele me dá, velho. Eu quero cagado. Ah tá aqui. Saco, já, já. Ah, que saco que moleque. Ah, é? ah, GG, sem morrer! We this day. Deixa eu terminar mandar o é GG! É? Uhum. Sem morrer, tudo jogo sem morrer! Eu 14 barra zero! E não, Pei? GG